Galera, bem-vindo ao meu canal! Nesse meu primeiro vídeo eu quero mostrar pra vocês como eu corto meu cabelo Não passa 14 dias sem eu cortar meu cabelo Porque eu gosto de cabelos no lado muito curto Gosto desse estilo, gosto dessa moda Esse vídeo não é um vídeo aula É tentando motivar vocês a cortar o cabelo sozinho também Quem de vocês não passou por aquele momento que você vai pro barbeiro, cabeleireiro, sei lá E mostra uma foto do seu ídolo, da ideia que você espera ter no, no final do corte o cabeleireiro, claro, que sempre fala que sabe fazer esse corte, né? Isso é uma coisa que é, eu acho impressionante. Aí, a pessoa se toma confiança, né? Confia no cabeleireiro. Eu já fui para muitos diferentes. Na hora que ele lia, mostra o resultado do corte. Eu Espero que com esse vídeo aqui eu motive vocês a... Comprar uma maquinazinha pra cortar o cabelo sozinho Fica aí no vídeo Fui tchau aí galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o um like aí, não se esqueça de se inscrever no meu canal, para ver muitos vídeos de corte de cabelo, como eu corto meu cabelo, como eu deixo meu cabelo crescer, muitas coisas vai né? vir aí, se vocês também querem que eu faça um vídeo é, ensinando a vocês como cortar esse corte passo a passo, eu vou fazer um vídeo para vocês, ensinando e falando, tudinho, explicando tudo certinho, passo a passo, não precisa ser máquina cara, essas máquinas aqui que eu comprei, durou muito tempo eu comprei essas máquinas, é, no começo eu cortava com a máquina baratinha também, só precisa de um pente 1, 2 e o resto o corta e faz. Só aprender sozinho. Então muito obrigado para vocês. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!